você que está chegando agora está vendo que o canal ainda está pequeno aqui tem quase 2 mil inscritos mas eu consigo aí responder todas as perguntas que você tem então valorize isso que a gente sabe que vai crescer vai ter muita gente se inscrevendo aí então por enquanto que tem poucas pessoas eu consigo responder aí todas as perguntas de vocês se eu não souber eu vou pesquisar e vou me informar para poder passar aí o melhor conteúdo para vocês então não esqueça de, de deixar aqui seu comentário sua dúvida em relação a esse vídeo que eu também pesquisei bastante para poder passar para vocês e aí pessoal, tudo bem com você? Eu sou Bruno Pastano e você tá no canal Bruno Cashback. Recentemente eu fui a Dubai e tive uma descoberta aí, graças ao meu amigo aí que eu conheci lá, Gutenberg, me mostrou um cartão aí muito bom para fazer compras internacionais. E para aí eu precisava levar dinheiro e eu fui direto numa agência de câmbio aqui em Porto Seguro. Eu paguei na época R$ 5,30 para poder pegar cada dólar, né? E na época o dólar estava a mais ou menos quase 5 reais. Então eu paguei uma diferença grande aí juntando IOF e mais. É, o spread, né, 30 centavos, é um valor muito alto porque, como eu te falei, estava aí abaixo dos 5 reais. Então eu paguei mais ou menos uns 30 e poucos centavos por dólar. Então foi bastante. Eu comprei 700 dólares, se eu não me engano, que deu no total aí 3.710 reais. E lá em Dubai eu precisei também gastar no cartão. E olha só o que aconteceu, como você pode ver aqui, eu fiz duas compras em Dubai, foi uma no dia 5 de abril, que foram medicamentos que eu precisei comprar, que eu passei mal lá, infelizmente, e dia 8 de abril. E aqui na primeira eu paguei 4,80, que foram aqui no total é, 318 dirhams e 50 centavos, dirham é a moeda local lá dos Emirado Emirados Árabes, e aí eu pago aqui o IOF, por transação, olha só, nessa daqui eu paguei R$ 27,04 e, e na outra aqui que eu comprei um eletrônico, já paguei um pouquinho mais caro aqui no dólar, né? E paguei aqui proporcional também mais caro aqui no iof é por transação isso aqui é muito foda né reais e 50 e 51 centavos no total aqui deu R$ reais e centavos só de iof de taxa então isso aqui é muito ruim mesmo que é um prejuízo grande se eu fosse só usar esse cartão eu teria gastado muito muito só em IOF né então é o cartão normal ele cobra 6.5 por cento aí por transação na taxa de iof e o Wise que eu vou te mostrar acabou de chegar aqui, ó chegou num um, bem simples, né? Ele, ele amarecendo meus meus dados aqui, chegou aqui, ó, bem simples. Cartão Wise, ele é Visa. Os dados ficam aqui atrás. Ele é um cartão de débito, tem aproximação, é um Visa Platinum, né? E tem vários benefícios. Que eu vou mostrar aqui pra frente pra vocês. Então, como eu falei, a principal vantagem dele aqui é você pagar aí muito baixo no IOF. É apenas na transação de transferência. Então, você vai pagar só uma vez. É muito mais simples do que você está somando toda hora toda transação pagando esse IOF. Então, toda vez que você transferir o valor, a quantia que for para esse cartão, você vai pagar apenas na transação de transferência. Isso daí facilita muito na questão dos cálculos para você saber quanto você gastou na sua viagem e tudo mais, né? Porque se você for pagar toda transação, você vai ter aí uma dificuldade maior aí de fazer seus cálculos aí de quanto foi sua viagem e ele também tem uma taxa baixa de spread como eu falei eu comprei os dólares a 5 e 30 sendo que o dólar real tava a 4 e 97 no dia quando eu comprei os dólares nele eu poderia pagar aí tipo vamos dizer 5 e 10 5 e 12 então já seria uma economia grande para mim porque eu comprei 700 dólares. Então seria uma economia muito boa que se eu soubesse desse cartão antes e tivesse utilizado para essa viagem. Outra coisa que é muito boa que você tem aqui na Wise: como você pode ver, está aqui na tela do celular. Eu já tive transferir aqui 100 reais para poder solicitar o cartão. Você precisa transferir pelo menos 100 reais. Normalmente varia esse valor aí dependendo se você está transferindo dólar se você está transferindo qualquer outra moeda. E qualquer lugar aí do, do planeta aí que você estiver transferindo pode variar de acordo com, com a sua região. E aí o que acontece, ó, eu transferi 100 reais, eu tinha aqui, eu poderia colocar o de Hans, que é o, o, a moeda que eu precisei em Dubai, e dólar também. E aqui você pode adicionar muitas outras moedas. Vamos adicionar uma aqui para você ver. Vou colocar aqui uma conta múltipla, múltiplas moedas. Então você pode escolher, dentre todas essas moedas aqui, ó, você vai ter é muito maior facilidade para fazer o pagamento das suas compras aí você pode usar no Uber você pode usar para hospedagem você pode usar é um cartão normal que vai funcionar em todas as maquininhas aí de aproximação tranquilamente mesmo tranquilamente estão se eu não me engano são mais de 50 países aqui que 50 moedas né que você pode é, utilizar e aí fica muito tranquilo de você poder é, pagar suas contas e vai ter um spread e um IOF muito mais baixo isso aí vai fazer você economizar muito na sua viagem. Outra coisa muito bacana que eu vi pesquisando aí sobre esse cartão que ele vale aí como registro de é, bens que você tem na hora da imigração. Tipo você vai para Portugal e aí você tem que levar dinheiro, né? Você pode usar o extrato dele, leve o mais atualizado aí para apresentar na imigração e ele vai contar aí como se você tivesse realmente dinheiro. Claro que você precisa também levar uma continha e espécie para eles terem ciência de que você não está indo lá para mendigar ou coisa do tipo, né? E aí você também tendo o cartão, você tem que ter os dois, um pouco em dinheiro, eu digo que 30% seria o tranquilo ali que você tem em espécie E o resto você pode botar tudo no cartão aqui que é totalmente seguro, tudo bem tranquilo mesmo, vale muito a pena mesmo, como eu te falei Outra coisa que eu comprei com ele foi o computador que eu estou usando aqui para editar esse vídeo que que acontece eu levei esses 700 dólares né eu não gastei tudo então eu ia trazer mais ou menos aí de volta uns 400 300 dólares mais ou menos eu ia trazer de volta aí quando eu vi no último dia eu cara acho que eu vou comprar algum notebook aqui achei esse aqui bem interessante e tal né só que eu não tinha esse valor todo para pagar é, o, o notebook aí que aconteceu esse meu amigo tinha me mostrado esse cartão eu falei assim, não, eu transfiro para você esse dinheiro e aí eu compro com o cartão dele, entendeu? Na época eu fiz isso e deu tudo certo. Eu transferi dinheiro para esse meu amigo e aí ele passou o cartão. Nisso daí eu economizei no IOF e né, no spread. Paguei mais barato porque senão eu ia pagar ali, se eu não me engano, acho que uns 5,20. E, 5 e aí no final ficou uns 5,4, uma coisa assim. Eu não tenho os dados aqui certinho, mas eu paguei menos do que eu pagaria pela quantidade de dólares que eu que eu peguei né para poder comprar o notebook. Então pô, para mim valeu super a pena. Agradeço aqui mais uma vez ao Gutenberg aqui por ter cedido o cartão dele na época eu não tinha e ter me mostrado também proporcionado aí para poder mostrar esse, esse vídeo aí para vocês. E outra vantagem muito boa também que esse cartão tem é que você não paga para fazer saques. E aí o que acontece? Tem ATMs que você vai pagar e tem outros que não. Então de repente aí no país que você está indo, se tiver dois ATMs próximo, que é muito comum isso. Você vê em um e vê no outro para ver qual que não vai cobrar. E aí você utiliza, claro, o que não vai te cobrar, né? E esse é o cartão Wise que eu vou utilizar nas minhas próximas viagens internacionais. Espero fazer muito, se Deus quiser. E aqui já dá aquela moral aqui para o canal. Manda esse vídeo aqui para um amigo seu que gosta de viajar, que quer pegar os bisus, os melhores bizus, as melhores dicas aí sobre cartões de crédito, sobre cashback, sobre milhas. Manda para o seu amigo aí, dá essa moral aqui para gente muito obrigado por tudo, valeu, até a próxima se inscreve também, se inscreve, esqueça de falar se inscreve aqui também, valeu